Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e saiba que emagrecer é uma coisa muito bom de se fazer, porém tem pessoas que acham que para emagrecer tem que trocar tudo por carboidratos. não seja isso, a menos que a sua dieta, peça isso, aí bom, é outra história, mas embora por falar em dieta, saiba que A dieta se tornou a forma mais famosa de emagrecer, porque geralmente, ou, geralmente nos casos, o, o culpado de aumentar os queiros do corpo das pessoas é a alimentação. E como as pessoas não conseguiam controlar a sua alimentação, então tinha que se fazer alguma coisa, daí foram estudando, ah, essa dieta estava certa, essa dieta estava errado, duas dias que davam certo, colocava em prática, se um errado, se danavam.